noite, galerinha! Vamos pra casa! Hoje não é sexta, é segunda, viu? Oh, nem queria! Oh my God! Oh, yeah. A casa comer! A barriga de lado, mas eu não sei se eu tô falando baixo, ou é minha audição que tá atribulada. Eu não ouço música alta, já passei dessa fase. Ê buzu. Oh, buzu não matarás, pra trânsito é lei da selva, é um querendo matar o outro, que porra é essa? Tchê, tchê. Eu estava lembrando outro dia, e como é que se amadurece a, a, a pilotagem. ou uma época que eu só sabia andar com o cabo do acelerador enrolado, correndo bem desesperado, não sei por que isso. Bom, a fama me persegue ainda. Hoje eu tô bem mais moderado, não sei se porque a moto tem a cilindrada maior minha tá torta na moto. Eu sei que tô de boa agora mesmo, não sei. Estou andando de boa. Rodeu uma semana com a XTZ a 80, meu Deus, isso não existia. Eu andando a 80. Eita, pegou ali. Pois é, ele pega. Andando na paz, de boa. Tranquilão. Achou. pouco mais a moto não é todo lugar que eu meto hoje eu já sei como é que funciona um retentor de bengala e eu não posso ficar dando essas porradas à toa então prezando pela mecânica da moto é legal, isso é legal. Essa, essa mudança, essa evolução se acompanha em outros canais também. Eu, eu mesmo que não sou muito de ver... Esses vídeos assim em outros canais, já, já assisti muito. Hoje eu vejo pouco. Hoje eu, hoje eu assisto os meus vídeos só pra dar um título. Por exemplo, tô fazendo esse filme, esse vídeo aqui. Aí... é velho. Vou fazer o um piloto, Como é que eu vou colocar um título nele? Aí eu assisto ele um pouquinho. Ah, eu falei tua coisa, aí eu vou, paro e vou ver, quer dizer, vou fazer o upload dele e tudo mais pra liberar o vídeo. Mas eu vejo que o tiozão hoje tá bem mais moderado. O Mike tem tempo quando eu não vejo o vídeo, mas... Eu acredito que também esteja. Isso tirando assim por padrão a galera mais hoje mais antiga. E provavelmente vem acontecer também com a galera de rede depois. Normal, isso deve acontecer com qualquer motociclista. Quando a gente aprende a andar, porra, meu irmão, é uma mão pesada, desgraçada. Aí com o tempo, você vai pegando experiência, acontecem acidentes, você vai ficando esperto, você vai aprendendo sobre mecânica, e você vê as coisas que fazia que eram erradas, hoje você não faz mais. É a evolução natural. Mas é isso aí, está chegando. Vamos, nós do É isso aí. Uma boa noite para vocês. E até nosso próximo vídeozão. Valeu!